É, é. E, e entre Foi uma todas as... boa saída. muito bem, Caio. Muito, muito. E entre olha... todas as coisas que eu posso me tornar, eu prefiro virar um cogumelo. É. Eu faço um cara ter uma viagem muito louca e, e limpar seus traumas na vida, entendeu? Sim. Se, se tu come um cogumelo que era um anão um dia... Cogumelo eu... bem pequenininho. Você é vai ter uns delírios muito... Pequenininhos. <risos> <risos> tá tudo bem aí, <risos> gente. É, mas é um delírio rápido. Assim. As... Esse, esse Vênus tá muito hypado. Tá toda a equipe aqui, velho. Tá muito incrível. <risos> um delíriozinho rapidinho. rapidinho. <risos> um só vai viajar é rapidinho vai voltar. Tá... Só vira o olho e volta. É, o... <risos> é a viagem do cara lá que foi pro espaço e 10 minutos voltou lá. <risos> Qual foi esse cara? O foi, agora o... Ou... foi o Elon Musk? não o Jeff, foi... Bezos. O Jeff Bezos? Jeff Bezos. Foi 10 foi... minutos e hum. voltou? 10 minutos de viagem. Não, isso dá pra ir e voltar. Isso... É. Ele foi... olhou o espaço. Ele comeu só um cogumelozinho. É. Ele olhou o espaço e falou, beleza, Sim, agora é pra voltei. voltar. É, é isso? Uhum. É. Oh, e, como começou e gastou esse, milhões. Esse lance de você ser viciado em extras, episódios extras, por que, que você Eu sempre... Sou... É... <risos> Eu sou viciado em extras. Como, como começou essa obsessão? O que aconteceu é, <risos> é que o Flow Podcast que ele queria, mora do lado. Ele queria muito me chamar e eles não sabiam. Puta, ele já veio 70 vezes aqui. Vamos chamar ele sem botar o nome dele no título. Aí deram o Flow Extra, né? Foi isso que eles fizeram, né? É. Uhum. Mas agora você já pergunta... Ah, agora eu falo, vai ter extra? Aí o já fala assim, ó, eu só mando uns um, um olhinhos assim pra ele olhando assim, pra ver se eu posso vir. Sim, aí se ele aí não você fala nada, bem. eu sei que eu não sou bem-vindo. <risos> se ele fala vem, eu não. venho. Eu teve, eu teve um dia que rolou um extra que não te avisaram, né? Acabou a deriva, eu falei, ah, vai ter extra flor agora. Como ele assim? Ficou. Vai ter. isso ah! não me avisaram. Ah. É? Ele ficou sentiu chateado, Sentiu traído, né? sentiu traído. Sabia que a primeira reunião que eu vim aqui do Vênus, tava tendo um extra flor com o Petri? É verdade. Foi por isso que ele que tava que o aqui. O Petri faz um... parte da história do vento. Sim? O dia que eu almocei no meio do, do Flow, comi Não. um puta feijão com o Monark falando sobre cocô. Isso! <risos> eu lembro exato do dia. Eu tava no Uber vindo pra cá, pra reunião. Aí eu falei pro Uber, coloca aí no Flow podcast. Não foi Quando, o... quando abriu foi a live, um o cara tava falando... Eles estavam falando de cocô. Daí o Uber, ah, que conteúdo. E lá. eu comendo um puta feijão. <risos> Sim! Aí o Petri falou assim, do nada. Então, eu tenho que visitar um apartamento. Acabou a live. Não, eu, eu, não, o cara cancelou. No meio da, do podcast, ele cancelou a visita. Ah, e você não foi? Tu ah, eu foi fui. sim, Aí, tu fui saiu sim. Sem... Ah, é, foi depois. Ah, acabou e fui pra lá. Mas e foi sim. no mesmo dia que eu disse o nome de Cris Paiva uhum. pra eu participar Foi de... nesse foi dia? no mesmo dia. Uhum. Eu conheci. Meu Caio, Deus, a live do dia. feijão e do cocô. Tem tudo a ver contigo. Tem tudo. Sim. A ver. <risos> foi depois que tava um. Depois que <risos> de você comeu o feijão, te inspirou. É, é. depois que você comeu cocô, eu pensei, Cris Paiva. É. Por quê, né? A relação. <risos> tudo a ver? Né? Bastidores do Vênus pra galera aqui. É, ô louco bicho <risos> Você falou igualzinho a galera aqui É, mania, a gente fica falando assim Cara, 7, o que eu queria perguntar para vocês? Não é, mas é 7 e 19. 19 Quando for 7 e 37 você... É, é 8 e 7 E 7 e ah, ah, é verdade, é verdade Eu queria saber se alguns patrocinadores já entenderam o modo de vocês de fazer propaganda Só o iFood Que entendeu? Que continua Não sei se entendeu <risos> Eu não sei se pode cancelar antes, tem a multa rescisória. Não sei se eles estão esperando terminar o contrato. Entendi. A gente está esperando os três meses se passarem para ver se... se realmente tem uma marca que aceita o nosso senso de humor. Sim. <risos> a gente estava falando disso é? com o Lopes aqui, sabia? Sim, eu lembrei exatamente deles quando a gente falou. Do quê? Porque o Lopes tem a, a, o mesmo problema, que ele só... Toda vez que tem marca, ele frita a marca. Ele já foi não fritada, que... O Diogo tinha conseguido um patrocinador e é um fritada. Só que da marca a gente não frita. E o Di Lopes arregaçou com a marca, assim. Muito, muito. Fez várias piadas da marca. Que foi incrível. Ele ficou 10 minutos falando da marca. Mais do que teria acontecido. É. Mas...